das plantas, é, as poderosas cantas anti-câncer, anti é, não pode comer se tiver espinho na folha. Quantos, apareceu uma planta dessa aqui em casa, olha a coisa exótica, com espinho na folha. De uma hora para outra, essa planta é como se ela... ela é, eu fiquei tão impressionado, porque a impressão que eu tive foi que essa planta porque eu, eu, eu, todo dia, ou dia sim, dia não, eu estou aguando as minhas plantas, né? Então eu tenho contato com minhas plantas diariamente. E de repente eu tomei um susto, assim, porque de repente uma caqueira, numa caqueira que tem uma orquídea, essa planta de repente, tchum, ela estava ela já com uma folha enorme, <risos> exuberante, com os espinhos, eu digo, o que é isso? Eu fiquei assim espantada com aquilo. Né? E aí eu fui fazer as minhas caminhadas na mata atlântica né? É, os meus banhos de floresta. Quando eu vi, eu encontro essa planta lá. E ela tem exatamente, ela tem... Não, não é orapronobis, não é, não é no galho, é na folha mesmo, né? É na folha. Eu, eu posso até pegar ali para mostrar para vocês que coisa mais, que coisa mais impressionante. É, e, e ela tem um, um, um fruto, ela é grande, é uma planta grande e tem um fruto. Deixa eu pegar ali para mostrar para vocês, que coisa mais curiosa. Olha só que planta mais exótica. E, e por trás dela, ela tem espinhos por ela tem espinhos na folha em cima e por trás também ela é uma planta altamente exótica tá, tá dando para ver os espinhos aí e ela tem espinho também na parte de por dentro ela tem espinho também então essa planta ela apareceu aqui ela apareceu do nada assim ela simplesmente se manifestou assim foi um colapso o famoso colapso da função de onda aconteceu né e tem outra aqui também, linda, que eu até mostrei o Elias, ele não conheceu. Essa aqui também. Olha só que coisa mais linda uma planta dessa nascer na sua casa. Sem, né? Eu não sei nem que planta é essa. O Elias também não conhecia. Então, são plantas, né? São plantas... Deixa eu botar o fone de ouvido aqui, que eu estava sem fone de ouvido. Então, isso são algumas, né? E eu tenho aqui, como ele estava falando... Eu tenho essa pequenininha que está nascendo aqui, isso é o quebra-pedra. Então, quebra-pedra, eu nunca plantei isso aqui, é uma planta medicinal muito poderosa. Como também a língua de sapo. Então, essa aqui, eu tenho vários aqui, ela fica nascendo aqui. Ela fica aqui, né? Ela fez morada aqui em casa e eu boto no suco, né? Eu tomo suco todo dia. Então, ela vai para o suco. Eu estou aqui com, com, né? com muita quebra-pedra, né? E, e a língua de sapo, que é, uma, que é também verdinha, suculenta, é uma delícia ela, né?